Olá pessoal, meu nome é Silvana Sorrentino, eu sou facilitadora em Constelação Sistêmica e hoje nós vamos falar da terceira lei das ordens do amor, que é o equilíbrio de troca ou compensação. Todas as relações, em todos os níveis, familiar, empresarial, em amizades, nós temos que ter o equilíbrio de troca. Todas as vezes a gente tem que trocar. A vida é uma troca. Aquele que dá, tem que receber. É uma balança natural. Aquele que dá demais, deixa este camarada aqui devedor. Num certo momento, quem dá demais, acaba deixando esse devedor. Descompensa a relação e acaba se rompendo. Porque aquele que deve, não consegue pagar. O que acontece com as pessoas que devem a você? Elas dizem que não estão em casa, elas não atendem o telefone, elas atravessam a rua, elas fingem que não te vê porque Não conseguem mais compensar. O mais importante para um sistema familiar é que não se rompa a relação. Porque se romper a relação, a gente vai tocar na lei da exclusão. Então, nós temos que trocar. Só que tem uma regra. O bem se troca com um bem maior. O mal a gente só sinaliza, porque trocar o mal com o mal vira guerra, e não é isso que nós precisamos. Quando a gente não troca no bem, o que, que a gente deve fazer? A gente só sinaliza, olha, você pisou na bola, eu vi para que a pessoa se retrate com você e mantenha o equilíbrio de troca. Caso essa pessoa não mantenha o equilíbrio de troca, essa relação se rompe. Na constelação, nós aprendemos a não dever aos outros. E dever, eu não falo que é só dinheiro, não. É dever uma palavra, é dever um carinho, é dever uma atenção, é dever uma ajuda. É, não deva, não deva. Se alguém te fez de um bem, recompense o mais rápido que você puder, o mais rápido que você lembrar, porque a gente para esquecer troca é muito fácil, né? E não é bom. para de troca, não. o sistema arranja uma forma de compensar. O sistema naturalmente vai compensar. Mas de ninguém nos diz que na época do nazismo, militares que serviam ao exército e estavam lá, cumprindo as ordens do exército, partiram das famílias sem compensar o que eles fizeram. Assassinados, homicídios, mortes, enfim. Gerações lá na frente desses militares, se tornaram ou assassinos ou suicidas, que seria uma forma de compensar o sistema. ainda, dê o seu like, toque o sininho e aguarde que nós vamos ter muita informação ainda. Sou grata a vocês e lembre-se que nós estamos sempre a serviço do sistema.